fazendo uma ligação da nossa província de santa cruz nós temos que olhar assim os antepassados eu sou por assim dizer o um neto é da província mãe o vó é que a província os três mártires os santos mártires gorgomienses que são holandeses e essa província mantinha que é da holanda ela tinha a sua província em criação que era Divinópolis, Minas Gerais é, e dali então é, se desenvolveu a província é, de Santa Cruz e como ela desenvolveu muito em número e depois também se, e estudantes, é, eles não tinham diretamente o seminário lá em Minas o seminário abriu aqui em Itacoari é, pelo ano de 1940 é, começou o seminário cerátrico São Francisco de Assis e ali então você é, preparava os estudantes é, se formaram muitos freios muitos franciscanos e ela desenvolveu muito então aqui a província tinha muitas paróquias tinha muitos seminaristas então automaticamente ela foi não digo se desmembrando mas foi criando assim uma um, assim um, um, um caráter próprio é do Rio Grande do Sul, né? E então alguns freios nossos aqui um pouco meio assim separatistas, né? Cominos não tínhamos de, não tínhamos briga e nem guerra nada, né? É, mas o espírito gaúcho já naquele tempo já meio se mostrava assim até entre os estudantes de criar uma província ou melhor um comissariado próprio que seria aqui. E depois, futuramente, seria a província de Santa Cruz. Então, a nossa origem, ela começa na Holanda, passa por Divinópolis, é, Belo Horizonte, e depois aqui se criou a nossa província é, franciscana de Rio Grande do Sul. Música